Porque está na hora de você mandar aquilo que tenta te impedir alcançar o que você deseja, se danar. Tem gente que quer coisas muito simples. Coisas que a maioria das pessoas tem. E às vezes não conseguem um emprego, um casamento, a casa própria, a saúde, a felicidade, amigos. Tem gente que não consegue resultados aparentemente simples. E quando é difícil para todo mundo, não é tão difícil assim. É muito mais difícil quando não é difícil para todos na mesma proporção. Isso dói muito mais. Olhar as pessoas tão próximas de você que conseguem alcançar coisas que você deseja alcançar e não alcança. Ver coisas que você sonha acontecer na vida dos outros é Se você não prestar atenção, você vai começar a sentir coisas, fazer coisas que primeiro vão tentar ou vão tentar impedir você de canalizar suas forças, sua atenção, sua oração, sua perspectiva para alcançar sucesso. Porque às vezes corre o risco de você desejar mais o fracasso do outro do que o seu próprio sucesso a tal da inveja você fica mais preocupado com o que está acontecendo ali perto de você, do que o que está acontecendo na sua vida porque que eu não tenho, a outra tem, ele tem, fulano não tem fulano conseguiu isso, isso não muda nada, sua vida não porque tem gente que acha que chorava resolveu o problema, querido, não resolve nada só desabafa, nunca um é de 15 gente, se chorar resolvesse o problema, eu chorava junto contigo eu até mobilizava a minha rede social para ajudar você em choro. Você quer viver seu milagre? Você quer a tua vida transformada? Você quer a sua história mudada? Não depende de Deus, depende de você. Foque naquilo que você quer. Pare de prestar atenção no que está acontecendo na vida dos outros. E canalize suas forças, sua fé, seu trabalho. Para que as coisas aconteçam na tua.